vamos abrir essa caixa aqui na verdade primeiro tirar essa parte do papel pardo né muita gente me pergunta né onde que eu compro o Funko os Funko Pops quando eu não ganho eu compro no mercado livre né Vejo o melhor preço, entrega, basicamente isso. Eu tô no modo ogro aqui, né? Quase balançando tudo. Vamos tentar ir mais <risos> com calma. Aí, ó. Parece uma caixa de sapato aqui, vamos ver. É tipo isso, uma caixa de sapato, né? <risos> Arizo, olha aí. <risos> vi um tênis aqui pro bolseiro, né? Tinha essas histórias né, do Mercado Livre. Comprava um Playstation, vinha uma caixa de sapato com uma pedra dentro. Alguém lembra aí? Comenta aí se você já ouviu uma história assim do Mercado Livre. Não é meu número, não. Vamos ver. Olha só, não veio uma pedra, não. <risos> Foi pra proteger. Isso é... O que importa é proteger, né? Proteger aqui, não amassar a caixinha. Não amassar... O, o pop, né? Funko pop. Olha só, Gandalf, O branco. Edição especial, hein, galera? Vou mostrar aqui na outra câmera. Aí, ó. acho que deu pra ver. Opa, legal, aí, ó, desses daqui. Eu só não tenho o It King. Os outros eu tenho, né? Tem unboxing aqui no canal. Depois dê uma olhada aí. Vou deixar no na descrição e no final do vídeo o link desses unboxings. Vamos abrir ele aqui. Deixar a caixinha aqui do lado. Nossa, ficou muito legal, galera. Olha os detalhes aí. Com a roupa suja, um pouco de lama, né? Muito legal mesmo. Tá bravo. Também a espada tá um pouquinho suja. O cabelo ao vento. Olha a capa dele também aqui, tá um pouco suja. A bainha aqui, ó, todos os detalhezinhos. Que legal, né? Ficou muito bonitinho, ele mexe um pouquinho a cabeça, ó. Padrão. Aqui, cabelo preso. Pelo menos essa parte de trás, né? <risos> Muito legal mesmo. Vou mostrar na outra câmera aqui. Deixa ele em pezinho, Olha aí. Mas aí não dá pra ver, né? Então vamos mostrar assim. Muito bonitinho, né? Ah, eu curto demais, galera. Quem curte Funko Pop, escreve aí. Eu curto demais. Acho muito legal. Quero ter todos essas coleções aqui, do Senhor dos Anéis, do Hobbit não tem mais, né, tá mais disponível. Mas o Senhor dos Anéis tem bastante coisa ainda, eu tenho bastante também. Pô, às vezes ele, ele é tão cabeçudo que ele perde o equilíbrio, né? <risos> Esse pop ficou realmente surreal, eu curti demais os detalhes. Mais um item pra coleção que só aumenta. E quem que tá aparecendo aqui, galera? o Gandalf do like, então já deixa um gostei aí pro Gandalf não te transformar em um sapo ou coisa pior hein, porque nessa versão ele tá mais poderoso. Muita gente me cobra um vídeo mostrando o meu livreiro, se você